É isso galera, finalmente hoje nós vamos conseguir a Bi na nossa conta Isso mesmo, já tá a atualização no ar e eu já vou conseguir pegar a Bi Será que eu gastei muita caixa? Será que eu gastei gemas? O que será que vai acontecer? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com a atualização que já saiu no Brawl Star, já tá do lado aí, vocês estão vendo já minha conta atualizada, tudo certinho agora eu quero saber como é que tá essa doideira da atualização Bom, a gente já vê as mudanças aqui todas, tudo alterado, já aqui os, a galera que tá online Já os botões que estão aqui direitinho, tudo certinho, amistoso e tal Aqui a gente já vê aí os eventos, já com o evento novo, né? O evento Amigo Roubado, que a gente vai testar aqui também e, é claro, eu quero saber como é que tá a questão dos Brawlers. Os Brawlers novos. Vamos descer aqui, ó. Pronto, Brawlers a serem desbloqueados. A Bi, que tá aqui pra ser desbloqueada. E a Max, que tá disponível em dois dias e 17 horas do momento que eu tô gravando aqui. Então, a gente já pode aí tentar pegar a Bi, né? Eu tenho aí 122 caixas é, comuns e 16 Caixas aí, é, um pouco, um, um pouco melhores pra tentar, de repente, consegui-las Mas vamos ver aí, ó Ah, tem a questão dos amigos aqui, muito legal O clube que eu tinha mostrado O bate-papo é só, é, tem que criar uma equipe primeiro pra poder conversar A equipe de amigos, né E aqui aquela questão que eu falei pra você, pode procurar um parceiro Vamos testar esse, esse modo aqui que eu achei legal Vamos ver como ficou, porque eu não consegui testar na, na build na prática, né Bom, deixa eu ver na loja o que tem aqui pra gente ver Ó, tem coisa. Caixa grande grátis Tem aí oferta especial de ingressos Caixa grátis Brawler épico 170 gemas A gente não sabia que ele viria A galera tinha falado que não viria A oferta para você conseguir um no o novo Brawler Abi na loja Então é uma surpresa Porque olha, conseguimos o Brawler épico Por 170 gemas Eu tenho 484 que tinha sobrado Das vezes anteriores que eu coloquei gemas mas, pra tudo isso, você que vai comprar aí. Se você quer apoiar o canal Bruno Clash, gosta do canal Bruno Clash e não quer gastar com nada pra poder apoiar, você não precisa gastar nada. É só mostrar seu apoio aqui, ó. Coloca aqui, Bruno Clash, insere aí o link e já tá aqui, ó. Bruno Clash, apoiando o Bruno Clash. E aí sim você pode vir e comprar o que você quiser na loja. Com isso você vai ajudar o canal Bruno Clash. De graça, sem gastar nada, galera Beleza? E olha, tá rolando muita promoção Inclusive desse bonézito aqui, ó Eu tenho mais um, tá aqui, ó, esse boné Aqui, ó, diretamente lá do Mundial Tá aí sendo sorteado pra vocês Também, beleza? Bom, então é isso, vamos lá, vamos comprar esse Brawler Épico, a Bi, mano Já vou conseguir a Bi, e vamos ver se as caixas Me deixam levar ela pro nível máximo Será que a gente consegue? Acho que é a melhor Opção, vamos lá então Brawler Épico Tá valendo agora, tá gravando produção, tá gravando produção, bora lá então, 170 gemas, a Bi chegou, a Bi chegou, moleque, Bi chegou, a nova Brawler épica, mano Deixa eu ver se veio, não veio a skin ainda, tá, beleza, compramos a Bi, vamos agora pegar aqui e colocar, a Bi tá ali ó, zero, muito legal, Bi, ah ela faz um negocinho assim, muito legal Vamos na loja e vamos pegar aí as caixas Agora a gente pega as caixas pra poder pegar Poder estrela dela, né? Poder estrela não, oh, poder estrela é, Os pontos de poder dela, né? Pra poder passar ela pra um nível um pouco melhor, né? já Como eu só tenho ela pra ganhar ponto de poder Então todas as caixas que eu abri Vem ponto de poder dela Então é muito bom, vamos abrir a caixa grande aqui Obrigado Supercell pelo presente, caixa grande é sempre bom, né? Vem bastante ponto de poder Ó, 66 já boto ela pra um nível um pouco melhor, né? Ganhamos 3 gemas, muito bom. Vamos agora lá para para nossa conta. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Vamos abrir aqui mais algumas caixas. Tem algumas caixas aqui para abrir. Vamos lá, só pontos de poder dela, ó. Vem 25, vem 30, vem 10, vem bastante ponto de poder 8. E a gente vai conseguindo melhorar aí os pontos de poder com a Bi também. Bom, eu vou dar uma pequena abrida aqui. Vou abrir bastante caixas aqui. E eu vou voltar com vocês quando eu tiver já com ela finalizada no nível que eu consegui chegar Vamos ver, será que eu consigo chegar no nível máximo? Eu vou continuar abrindo aqui, daqui a pouco então pra vocês agora Então, vamos lá É isso galera, depois de muitas caixas abertas, mas sobrou, sobrou Sobrou 6 caixas grandes aí e, se... e 40 caixas comuns Agora acho que a gente consegue colocar ela aqui pro nível 9 Bora lá então Colocar juntos, vamos aqui ó, melhorar pro 2, melhorar pro 3, pro 4, pro 5, pro 6 mano, pro 7, pro 8 e finalmente pro nível 9 Vamos lá então, nível 9, muito legal né galera, muito legal mesmo, será que a gente consegue... Pegar o poder estrela dela Vamos tentar agora, rapaziada É isso, vamos lá então Já abriu primeira, a primeira caixa aqui Um pouco com mais chance caixa grande aqui, vamos ver se a gente consegue Nas caixas grandes Achar aqui poder estrela Será que eu vou achar? É difícil, né galera? Tem que ter uma... Eu não sei, viu? Eu não sei, viu? Ó, as caixas grandes Já acabaram, agora vamos tentar achar na caixa comum galera, bora lá Olha galera, eu zerei minhas caixas e não veio nenhum poder estrela da Bi Bom, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui na loja E o que eu vou tentar fazer é comprar algumas caixas, mega caixas Pra ver se eu consigo a sorte Será que vai dar certo? Vamos lá então, primeira caixa 80 gemas, partiu, bora lá oh, Mereço né, 80 gemas, ah não deu Hum, não deu nessa, hein, deu 400 de ouro Mais uma, vamos lá, mais uma Meu Deus, será que dá, dá certo isso daqui, mano? Bora lá, mais uma Moedas, e ingresso de evento oh, meu Deus do céu Hum, vai dar ruim Mais uma aqui, partiu, mano do céu Bora lá, mais, mais uma, mais uma Uh, tá passando longe, mano Meu Deus do céu Olha minhas gemas sumindo Eu só posso abrir mais uma Partiu Vamos lá então, mais uma! É agora, mano, é agora, é agora, é agora, é agora! Partiu! Ingresso de evento. Não deu, galera, não deu, galera, não deu, não pegamos aí a queridíssima, o queridíssimo poder estrela da Bi. Mas não tem problema, vamos jogar com ela, vamos tentar aqui jogar e mostrar como funciona, como tá e vamos ver se na... Eu, eu tenho uma impressão que a gente só vai pegar bi nesse modo amigo roubado. Então bora lá, vamos ver o que, que a gente consegue. Vamos testar a nova feature. Vamos lá então, achamos. Achamos um aí, achamos dois. Bora lá então. Por mim tá... Eita, mano, mas os caras são gigantescos, mano. Os caras são gigantescos. Bom, uh, amigo roubado. <coughs> acho que tá bom, acho que tá bom. Bora lá. Bora lá, Danilo Games... Bora. Ah, deixa eu testar aqui o bate-papo. Deixa eu testar o bate-papo aqui com a galera. Uh... Oi. Olha lá que legal, ó que legal. Ah, deixa eu ver aqui, ó. É... Falaram que se clicar nele dá pra sugerir um browser. Olha que legal, mano. Muito legal, muito legal. Uh... Vamos lá, vamos ver se... Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver. Valeu. Boa. Vamos lá então. Pronto, dei pronto aqui, já tô pronto. Vamos lá então. No meio do negócio o cara saiu No meio da procura o cara saiu Um dos caras, né? O Nico, se não me engano E agora a gente tá aqui, ó Com um outro mano O Né Boa, bati ali, bati ali Tem que segurar, tem que segurar Boa Boa, matei, boa Tem que se preparar ali Ficar segurando ali de leve Boa, joguei ali, ó o, a trava, beleza. Dei aquela travada. Ih, eles já quebraram ali. Abriram o caminho ali pra poder chegar junto. Vamos, Danilo, pelo amor de Deus, Danilo. Oh, meu Deus, não vai comigo, né? Oh, meu Deus. Opa, bateu ali. Boa, bateu. Boa, acho que eu peguei. Ai, não peguei. Não peguei, mas agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar, agora eu vou pegar. Ai, mano, peguei, mas... Ah, não! Cuidado, Danilo, cuidado, Danilo. Os caras estão preparados ali, é só segurando. Bora lá, bora ver o que vai dar pra fazer. Boa! O Danilo tem que ser mais agressivo, hein? Vamos ver o que vai dar pra fazer ali. Boa! Pega, pega, pega! Boa, matei ali, matei ali. Boa! Boa GG, levamos, levamos, levamos a primeira Levamos a primeira, boa Boa Maravilha, é isso mesmo, essa é a ideia, essa é a ideia Ó, resolvido, hein, a primeira foi resolvida Boa Beleza Matamos ali, matamos ali Ai, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ficar ligeiro, vamos ficar ligeiro Bora, bora Boa, matei, o segundo golpe sempre mais forte O segundo golpe sempre mais forte Boa Boa, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá Boa, joga, joga, joga Bateu, bateu, bateu Ai, ai, vamos lá, vamos lá Soltei pra frente, soltei pra frente Ai, mano, nossa, mano Meu amigo, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos vamos vamos, vamos. Boa, mais um Beleza, matamos, ai Nossa, conseguimos levar, quem foi o cara que levou? Mano, GG Eu não sei se foi o Ness Se foi o Danilo, mas deu bom, cara Deu bom demais Bora mais uma lá com a Bi, mano Vamos lá então, mais uma partida com a Bi Utilizando aí, jogando junto com o Danilo Games BR E aí vem um aleatório, o Clisma Vamos ver, vamos ver o que vai rolar, hein, vamos lá Partiu aí, vamos dar aquele dano O segundo é mais forte, tem que ficar ligeiro Ó Boa, boa Aê, beleza, tá bom, tá bom Opa, opa, tem que ficar ligeiro Ele quebrou tudo Boa. Ai, caraca, eu pensei que ia matar. É que era o primeiro golpe, não era o segundo ainda. Boa. Ai, tem, pensei que ia... Ah, vamos bater aqui, ó. Boa. Ah, era é só mais um, mano. Era é só mais um. Boa. Boa. Matei. Matei. Matei. Beleza. Fazer a pressão aqui de leve. Beleza. Resolvido ali. Boa, travei. Ai, ai, pulou. Boa, matei, matei. Boa, matei. Ai, matei, mas morri. Se eu tivesse ficado vivo, eu conseguiria pegar ali, ir lá e pegar o presente de novo. Vamos lá, vamos lá que vai dar certo, hein. Vamos lá que vai dar certo, vamos pra cima. Vamos lá. Deixei ele mais lerdo. Boa, peguei ali, dei um dano. Boa. Beleza, peguei. Opa, peguei a outra também. Boa, peguei, deixei mais lerdo, deixei mais lerdo Agora é só matar Boa, mano, perfeito Se conseguir pegar ali o presentão, já é GG, hein Boa, boa, beleza Mais um, mais um, ai, boa Tá bom, tá bom Ih, o cara errou a ult, o cara errou a ult Chuta pra frente, chuta pra frente, boa Beleza, conseguiu chutar pra frente Matou o, o primo Vamos ver, vamos ver Boa, boa Boa, mano Boa, mano Boa, matamos ele também Boa, mano Boa, mano Boa, nossa Mais um Ah, moleque Tô zica com ela, hein Ó, oh. ah Tô tentando adivinhar o oh. A frente Opa Ó, oh, batei Boa, falei Só tentando adivinhar Onde ele vai estar. Tá. Opa Ah, uh, quase Boa Opa Pegamos Batemos Boa Boa Opa Boa Aê, moleque Nossa, tô monstro Mano, ai, agora não deu, hein Opa, opa, peraí, peraí, Ih, matou Ah, mas tá bom, galera, ganhamos Mais uma, mano, é isso Abi e dois craques Dois crack. show De bola, mano, olha lá, duas vitórias 16 dezesseis troféuzitos E é isso, conseguimos Com a Bi jogar Lindo, hein, muito top Muito obrigado a Danilo GamesBR que participou Do vídeo aqui, valeu mesmo, de coração Deixa eu mandar aqui até um Uma, um, um emotezinho pra ele Top demais. E só não tem como eu falar que tô gravando. Mas é isso. Obrigado, Danilo. Depois você vai ver. Tamo junto, mano. Então é isso, galera. Conseguimos a bi, mas não tá no nível, nível com poder de estrela. Mas a gente consegue aí no meio do caminho. Tamo junto, galera. É nóis. Falou. Fui.